Bom, fala galera, por que que eu fui começar o vídeo desse jeito, bom, bom fala galera, galera beleza, aqui é o, o Vector, depois da pandemia, estou aqui para mais um vídeo, e hoje nova série do, no, do meu canal, né, do, ou do nosso, chamado o resultado final, sim, eu, explique, eu, tô, eu fiz um vídeo explicando a regra do desafio do estacionamento, que é esse daqui, que eu mesmo fiz, só a regra, porque o, o estacionamento foi o dono do jogo que fez. Bom, enfim. O, resu o resultado final de no Múltiple, caso você não saiba, é aquele carro que, eu que você começa lá no início do jogo. Que é, no caso, essa mutação feia de, de, um, de dois carros. <risos> Bom, enfim. Desafio do estacionamento. Ele não conseguiu... Ou seja, foi classificado como DNF Porque ele caiu nessa parte daqui Se não ele teria, teria atravessado tanto pra lá, tanto pra cá Depende de quando eu começar De onde eu vou começar Mountains Race Do todo o terreno Sabe aquele desafio? nada não, não é desafio, é a corrida lá Daquela montanha Que acho que ficava lá o evento do, do Papai Noel Então tinha, é, tinha esse evento Só que ele foi excluído porque ele saiu né, do Já passou o Natal Mas ficou o, a Corrida de Mountains Race E a que eu mais gosto dela É a do Todo Terreno Bom, ele não conseguiu Pelo fato que tipo Quando ele começa ele vai assim ó Só que tem uma sumida E ele não conseguiu subir Igual o, o, o Tui dos Proços Mas o, o Tui dos Proços é só no próximo vídeo, ou seja, no próximo episódio. Off-Road Race. Aquela lá onde fica perto do, se eu não me engano. Qual é o nome daquele bagulho? Do posto. Perto do bagulho do posto, daquele Burger King barra McDonald's que fica lá perto. Bom, tempo, 48 segundos, ponto, <risos> Milênio de segundos. Racha de, de rua, sabe aquela, aquelas coisas de rua que tem lá na cidade mesmo. Então tem três tipos: a da cidade, a do todo mundo, mundo todo, e a que eu mais gosto que é a, o racha. E é o de rua. Não é aquele lá que fica perto do, se eu não me engano, o que fica perto do Off Rose Race. Bom, tempo final, 19. 40, 40, meu Deus do céu, não tô conseguindo mais falar 19 segundos ponto 449 segundos Sim Bom Eu tô com um Bagulho lá de quilômetros por hora Só que o jogo marcava como PMH Quer dizer, MPH Bom, resultado final 65.05 MPH ou seja, milhas por hora Bom Circuits race aquela lá onde fica perto da corrida é, Do racha lá Sem ser o da corrida de rua Lá no deserto mesmo que Fica lá perto do deserto Bom, circuits race Tempo final Um segundo Não, pera aí, é um minuto isso aqui Eu sou um burro às vezes Bom, um minuto ponto 5 segundos, ponto Qual é o nome Qual é mesmo? ponto 5 é, Milênios de segundos Bom Total de ponto e tempo De todas essas coisas aqui Que o, o filme Multipli fez pontos sério Porque é, Tá naquele vídeo lá que eu fiz Bom, tempo Cala bocato Tempo final, ou seja, tempo total. V é 20, aí, é 20 minutos? Puta vida, esqueci de contar errado. Contei essa merda errado. Deixa eu ver aqui. Puta vida, fiz errado. Fiz errado, porque eu fiz primeiro com esse daqui do 19. Cala a boca, porra de rato. Do 19 mais esse daqui, mais esse daqui. Mas vamos ver. É... Bom, se o resultado estiver errado, então acho que o resultado re errado seria esse aqui. Do 20 minutos, que acho que não foi isso. Né? Bom, esse tempo aí. Deixa eu acalmar o rato, peraí. Bom, eu acho que eu fiz uma conta errada Mas por favor me diga aqui nos comentários Se tá certo ou não Essa parte aqui Bom, eu fiz o bagulho do Toy do, do Pruxo do, do, do prus, é, Só que não é agora É lá no próximo episódio Vocês vão ficar com, esse, com Qual é o nome daquele bagulho Vão ficar ansiosos, eu acho Pra isso aqui Bom, enfim, <risos> Esse vídeo só durou 6 minutos Puta merda Vou <risos> Espero que vocês tenham gostado do é, ritual de sempre, né? Like e se inscreva nessa merda de canal pra gente conseguir 110 inscritos, pra gente começar a fazer vídeo. E sabe o que? Sabe o que? Sonic Speed Simulator. Bom, enfim. Puta merda, esse rato não acalma. Bom, enfim. É isso. Falou e bye-bye. Vou acalmar essa merda de rato.